Rapaziada, oh, o Coravim já era, hein? Faleceu no local. Oh meu Deus do céu, vai, vai ser o tio do. O jubiratão lá. É o quê? Rapaziada, cabeça de cofre. Ixi! Ah, oh, testou os barulhos, ó. Oh, Escopeta tá aqui bem escondidinho, b bem... bem na quina. É mesmo. Antes de mais nada. Ó. Oh. Vamos ter que pegar o pistolador, tio. Não tem como. Corofinho, Ai! Oh meu Deus! Rapaziada, essa lamenta! E essa lamenta! Achou! Uh, eu tô pegando a munição, hein, tio? Deixa eu pegar ele oh, tranquilo, rapaziada! Ó, ó, ó. Ó. Realeza britânica. É. Acabamos de pegar o.. Um... O quê? Ó, oh, velho, eu tô pegando fogo. Rapaziada. Entra aqui. Ô oh, meu, e aí tem que desarmar! Tem, tem que desarmar o jogo! Eita, tem como? Você vai? Você vai! Ô, oh, meu! Ai, não, hein, tio? Ô oh, meu, chega girando o copo na minha cara! <risos> Tudo bem, tô calma! Atira esse Loki! Cadê o Loki? Não sei. Ah, tiozinho. Aí você vai Olha, Uou! Uou! dois oh, pistolador? Rapaziada, dois pistoladores esse lock ele cai, hein? Beleza. Ô oh, jogo! Desarma aí, Sebastião! Oh, tá tudo escuro! Rapaziada, tem que desarmar outro negócio gigante lá. Só só, só pra te avisar. Cadê esse Loki? O oh, jogo! Rapaziada, o Sebastião não corre. O, o rim tá altamente crucificado e condenado pelo ministro da Fazenda, rapaziada. Vamos tentar a sorte de novo. Já estamos ligados ali, beleza? Que o Jubiratan tá nessa linha essa linha da realeza britânica o que que acontece rapaziada antes de mais nada ó ó você baixa demora três dias para hackear o negócio ali no chão era só chutar colocar de ladinho no amor mas não tranquilo ó vamos pegar a escopeta aqui tem dois munições compreto mas é o que que acontece pistolador é dois tiros nesse lock verdade beleza a gente vai ter que pegar a chavinha que tá lá será que vira trocar uma ideia o quê? oh meu Deus oh meu Deus deu um alarme tio era o um alarme realeza britânica tem alarme Ô, oh já tá atrás, hein? Beleza. Rapaziada, tá atrás, hein? Ó. Oh. certo que pegamos chavinha? Pegamos chavinha, né? Sim. Oh, vai, vai de abraço não, Sebastião. Pelo amor de Deus, hein? Beleza. Rapaziada, vamos, vamos, vamos ganhar um tempinho. Vamos tranquilidade. Ó, oh, a gente tem que desarmar pelo menos uma ratoeira dessa aqui. Ele não espera! Ô, oh, tio! Ô, oh, jogo! Oh. pera aí! Sumiu? Ah, tá aqui. Ó. Oh. Rapaziada, ó. Oh. Deus Mesmo... Dois tiros de pistola ou Ô Sebastião, vai vai desarmar o legal? Isso, ó. Ô tio, é o seu não! Rapaziada, tá vindo, hein? Tá vindo, já chamou o sobrinho, o primo, tudo mais, hein? Ó. Rapaziada, tem que desarmar isso aqui. ele tá vindo. Rapaziada, não espera! Ô, oh, espera aí um pouco! Oh meu Deus! O jogo não espera! Rapaziada, mais uma vez aqui nessa lamenta, ó. Eu não desarmei de novo o negócio. O que, que acontece? Rapaziada, o Cabernet, eu só queria saber se. Onde é. Ô oh, tio, pera, eu tô investigando! Ele joga a ratazana! Ô jogo! Pode já tá... seguir ele jogar a ratazana, Pera aí, tio, ó, tá rolando uma colheita maldita ali? É o quê? Beleza, ah, eu vou ter que jogar o um pistolador na cara desse cara, pelo amor de Deus. Ô, oh, meu, tio esse pistolador pra tá fora. Isso, Sebastião, bosta pra ele, que é que manda! É isso! Beleza, rapaziada, tá rolando altos itens ali. Eu queria pegar a chavinha. O que? Ele já vem outro Ô Sebastião, vamos correr, tio Vou aproveitar que tá piscando a tela pera aí, pera aí, Esse aqui dá pra desarmar, né? Pelo menos esse Ô tio, bate na... Ai, calma aí, tio Eu tô de boa ah, Tô de boa, tô tranquilo Tio. Tô pensando agora na mão, hein Ô, jogo, pera aí, hein Ó Dentro do seu animal, tio Aí cai Tranquilo, rapaziada Agora, hackear Hackeia Isso, Sebastião Pronto, ele vai chamar outro primo cutia dele, ó Já chamou? Vai ligar pro seu primo ah. Rapaziada, não pegamos a chave, hein O jogo lá é ladrão, a chavinha tava ali embaixo, em cima da mesa E agora, tio? Ô, joguei aí ah, Fumaceiro Ô, oh, meu Deus, e aí, Sebastião? Vai ficar olhando para ele Ô, oh, meu Deus, o Sebastião nem aponta a arma Vai, tio, ô, joguimento Rapaziada, eu queria pegar a chavinha, aí Antes de mais nada, ó oh. Rapaziada, tem ter que matar aquele Loki ali não queria gastar as munições no pistolador Mas acho que era só passar ali eu Estou calmo, tio oh, Onde que ele tá? Estou calmo Onde é que eu... Oh, quero ele é com a ratoeira Pois é, ele coloca a ratoeira na casa inteira Que cara vado, tio Oh, meu Deus, ele é pervo Oh, oh jogo Ah, agora aí você vai cair, tio Oh, oh, minhas últimas duas Só tem um tiro agora, não dá para matar ele Só para avisar, tá? Ixi Pois é, era na fumaça aberta aqui, não é não? Rápido ah, eu... Sebastião, vai passar ou não vai? Não Ele não passa Oh, meu Deus, só tem mais dois tiros Oh ô, oh, você vai apontar a arma não, tio? Vai deixar o cara aí! Rapaziada, tem que desligar algum, algum sistema hidráulico aí que, que tá rolando aquela fumaça aí. Ó. Oh. Rapaziada, é o, é o último pistolador, tio, ó. Oh. Como, como que apaga esse gás? Não sei. Pra, não, é. Rapaziada, tem que ter que apagar. Ô, oh, meu, é só gasar aqui. <risos> Fala. Oh, sai daí, Sebastián. Oh, Mano, era só, era só agachar aqui? <risos> Rapaziada, era só ter agachado, gastei todas as munições de bagno Rapaziada, acabamos com o pistolador Acabamos com a minha. <risos> tem escopeta? Rapaziada, tem quatro tiros de escopeta, hein? Oh meu Deus Rapaziada, ficou ratoeira, ficou todos os negócios ah, Será que tem como voltar lá? Ah, não tem como voltar mais, tipo, porque a gente desceu Kedman, você está lá? Rapaziada, vamos ter que dar a volta aqui, hein? O prédio tá altamente desabando. Tranquilo, tio, ó. Peraí, eu tô falando que tá desabando, Está desabando. Ele tá caindo tudo. Ixi! Sebastião, tá descendo aí, hein? É o seu que tá descendo, não é eu. Muita baguncinha. Ó. Rapaziada, outra aqui, ó. Sintomas de morto. É o seu Sebastião terceiro. Rapaziada, juntamente a ele, ó, toda a sua herança pra nós. Quem vai ter dentro? Ô, oh, minha munição de. O quê? Munição do quê? Pistolador. Quatro tiros, tio. O oh, cabelo já tá feito de novo. Beleza. Rapaziada, sala benta, hein? Tava na hora dessa sala benta. O jogo pilanta, altamente. Não! Pera aí. Altamente do mal. Não. Toma aí é por aí não? Não. não. Peraí, figure it out yet. Oh, he loves tormenting others. A to let them know he has the upper hand. A tem que mostrar quem manda, é verdade. gets his victim all worked up. unholy traps. Armadilhas profanas. To me, I could see what was going on. I could see it, but I couldn't turn back. I had to know. I had to know the truth, tá and he knew it. Detective Ah, bem. Level with me. Am I going crazy? Espera aí, tiazinha, eu posso confiar em você, então? Claro, melhor do que nada Tiazinha, a tiazinha é do bem, é a única, tio Oh, meu Deus, você tá na hora de ir pra casa, hein, tiazinha? Pelo amor de Deus, hein? Vamos parar de fazer bagunça Tranquilo, rapaziada, o cavernei... Nossa, você tá com uma vontade de sentar na cadeirinha benta ali? Você não é tá ligado <risos> Rapaziada, temos 15 mil Não fiquem felizes porque 15 mil não é nada nesse game, o que acontece, rapaziada, o Caverninha não equipou muito bem as flechas do amor Vamos tacar essas munições explosivas aqui, o Caverninha sempre tá fazendo as munições dela, hein É bom ficar mais forte a munição, pelo amor de Deus. A escopeta tá merecendo um upgrade, hein Ó, oh, ó, oh, impacto crítico, vape no olho deles, tranquilo Cadência de tiro, não sei o que que é, tudo bem, cara, Eu sei, sei. <risos> Rapaziada, cabe mais munição de magnetas no pente ali Vap. Mas é, gastando a, a questão que o Caverninha não sabe depois da treta hemisférica norte ali que, que acabou de rolar na. com cabeça cabeças de cofre. Será que o Caverninha pegou ou não pegou a, a chavinha lá, hein? Pegou, pegou, pegou. Pegou, tio. Ah, oh, meu Deus do céu. Ó, olha só. Ó, olha como o Caverninha tem a visão raio-x profissional. Ele vai tirar o link do verde que tá aqui, simplesmente aqui dentro. Tio. Eu tô vendo, ó. Brilhando na minha cara. É o quê? Outra chave! Ô, oh, jogo. Podia ser duas chaves em jogo. <risos> Meu Deus, é duas! O quê? O que dois? O jogo tá, tá, tá astuto, hein? Tranquilo. Rapaziada, a última aqui, hein? Essa última aqui. Espero que não seja munição, hein? O líquido verde aqui pra nós. Vai, vai! Vai! Vai! Rapaziada, mais 7 mil de líquido verde, tio. Ô, meu tá na promoção o negócio. Vamos pegar a primeirinha aqui, hein? Mais líquido verde aí e a gente tá de boa, hein? Tem que ter muita sorte daí, hein? Vamos lá, cabelinha. Aperta o botão aí, fala que é o líquido verde aí. Tio, munição do que? Não tô lembrado não O que? Tem tanta munição aqui ó, que, que nem cabe Rapaziada, pegou munição munições de, de sniperetas também ah, É só carregar lá e... A gente carrega e pega mais Rapaziada, ganhamos brinde, hein Ganhamos brinde Tranquilo Rapaziada, PC é a última geração aqui hein? Beleza, rapaziada, voltando ao gameplay, vai Beleza, rapaziada, o Caverninha guardou 10 mil gel verde ali Vai ficar pra próxima, o que que acontece? Vamos, vamos continuar a aventura, tio vaza embaixo, mica a porta, isso Beleza Rapaziada, continuando os terremotos aqui Finalmente uma, uma partezinha mais de boa, hein Beleza, ó O tiozinho faleceu no local Portinha já tá aberta aqui Beleza O que, que tá rolando aqui embaixo? Tem como pular embaixo? O que? Não era pra pular não, Sebastião, tava brincando Não investiguei outro quarto, tio Oh meu Deus, com certeza perdemos 7 bilhões de munição ali Ó, oh, seringuinha, o que acontece? Rapaziada, ó, oh, seringa anti-tétano Já aparece, ó, oh, ó, oh, já cai pra ver Tá mais ou menos assim o jogo, ó oh. Tranquilo Rapaziada Tá rolando rastro rastros de sangue aqui, Oh meu Deus, mais Rapaziada, se for O tiozinho do cofre ali Aí o caverninha vai ter que explodir o videogame Pelo amor de Deus, aí não dá, tranquilo Bica Rapaziada, ô oh, meu Deus, luz na escuridão Coixe Rapaziada, tá, tá rolando uma, uma magia pentecostal ali? é bom pagar a luz ali, tranquilamente Olha, ele vem com o árvore de Natal, hein <risos> Ele explode, tio Acertou, ah, miserável Se o tiozinho tio, tio, assim, explode, ó, ó Vai. O que, jogo? <risos> Ei, tio, como que ele tava ligado? Eu vi escondido Deus, Os caras tão ligados mesmo assim, hein Rapaziada, logo que vocês explodiram, larga de ser tronco! O que? o jogo, até tá, tá, atrás da porta! Vai tomar no caneco! Rapaziada, o jogo é zoal, hein? Nunca vi um jogo tão zoão. igual esse aqui. Tranquilo. Rapaziada, fala que tem alguma coisa aqui, pelo amor de Deus. Chave de fenda, qualquer coisa de óbvia. Isso. Muniçãozinha. Ah, tá de boa, tá de boa. Achamos um, pelo menos um armarinho. Bento. Mano, tá cheio de. Hortifruti Grangeiros. Rapaziada, essa linha é altamente profissional, hein? Tanto de armário, tio. Até máquina de lavar roupa aqui. Isso! Vai ter gavetinha, gavetinha. Ó, ó, ó. Não. Ou oh, menos Deus, nada dentro, você embaixo, é Pelo amor de Deus, hein? Não tem uma sorte com gaveta? Tranquilo. Rapaziada, vamos continuar aqui. Ó, oh, carrega. A única passagem. Tá rolando umas marquinhas de sangue aqui. Nada engraçada. Vamos entrar aqui, tio. Ó. Oh. Rapaziada, você tá perdido na cidade, achar um buraco, aí tá dentro, ó, oh, oh, vai dar um lugar legal Sempre, sempre dá um lugar legal, ó, oh, ó oh. Outra sala profissional cheia de item, eu falei O caverninha tá ligado Ó oh. Rapaziada, fósforos aí, tamo cheio de fósforos, tá de boa Beleza Rapaziada, tá rolando os mantimentos aqui, ó oh. Era bom o Mano Sebastian comer, hein desnutrido, depois não aguenta correr, ó, eu falo, tá cheio de comida aqui, que você baixa em vez de aproveitar o rango, N não, Joseph. oh Joseph, chega devagar, eu tô trocando ideia com os cavernistas aqui, você vai chegar assim, do nada, <risos> rapaziada, fazendo a coleta, tio. já estamos 14 mil de líquido verde, achamos estoque, sala mestre, rapaziada, tá rolando uma maquininha enguiçada aqui, será que é bom apertar? Tranquilo, rapaziada Ratão, ratão é sinal Na Matrix do Sebastiano aí é okay. Ratões não são muito... O que? Vale chutar assim? Cara, é bom, hein Olha, é sinal de treta, de Ratões na Matrix do Sebastião aí É sinal de treta Ó, o que, que eu disse? Peraí, Olha, o que? Rapaziada, ele se ferrou, hein? Eu achei que eu tava ferrado, mas o cara... O quê? Eu tô também! O jogo... Da... Oh, meu Deus! ha, -ha! Ferrou, tio! Deus, oh, Deus, o alerta vermelho! Tem... Rapaziada, o que, que acontece? Antes de mais nada, vamos desarmar aqui as ratoeiras, tio. É bom desarmar as ratoeiras. Ir, tranquilamente, vai dar uns piscão na tela, o oh, meu chuta lá tinha. Não o oh, meu o oh, jogo, vou entrar, oh, eu tô de boa. O oh, jogo para ó, oh, tá rolando os foguete aqui. O cabernet tá ligado, vamos armar isso aqui, ó. Oh, ó, oh. tem que passar o fogo aqui. Agacha isso, Olha, Tá tá uns pimbal de desculpador ali, altamente perigoso. hein em toda parte Que armadilha O jogo, esses discoador jogo e conta pra mim peraí peraí tá rolando o desculador toda parte hein ah oh, meu Deus e aí? Fazer passa que passar aqui morre? Vamos ver, tio, eu não morri ainda não eu não morri ainda o cabernet acertou o caminho acertou, acertou, tá de boa, corre, tipo. isso O fogo! Escolador, hein, desculador. Massa! O Kling! Eu tô de boa, eu tô tranquilo! Rapaziada! Ó, oh, tem que hackear ainda! Rapaziada, pensa num jogo amigável, tranquilo, pra você jogar com a família na sala! Rapaziada, bip bip! Ó, tô tranquilo! Esse jogo aí é legal, tio! Altamente recomendável você jogar no piquenique com a família, com os filhos e todo mundo. É uma beleza, tio. Pode, pode vir que é felicidade. Beleza, altamente recomendado aí. 9/9. Rapaziada, vamos para de gracinha. Vou pegar logo a nova escopeta na mão, tio. Tamo quatro tiros aqui. Não tem medo de nada, não. Pode vir. Vem. Vá tomar no caneco. Rapaziada, ele abriu devagar a porta, hein. Pô, meu Deus, sala dos bife, não. Rapaziada, sobrou. Ele base, ele base. Deixa eu ir pra trás com o quê? Com ele, tio. Deixa o um presente pra mim. Rapaziada, estamos dentro da sala. Tranquilo. Apaga a luz. Peraí tio, peraí, hein? Ai, ele achou rapidão! O jogo! E aí? Tem como entrar no... Negócio aqui não? Peraí, ele achou rapidão, hein? Tá cheio de, de gel verde ali? Ai, ai, ai, ai, eu ah, tô Ah, tá tranquilo, tio! Ah, oh, meu Deus! E aí, Sebastião basta com o Dono Rui? Pô, eu tenho dois, hein? É, dois! Peraí, tio! E é agora, Pega um o pistolador, Sebastião. Você, você é louco, tio? Quantos, quantos munição tem? Oh, só tem três, hein? Ô, oh, jogo, tem que apertar esse botão, não? Não. E aí? Rapaziada, só tem três tiros. Ah, ele vai carregar. Ô, oh, jogo. Ha! Pera aí, tio. Cadê? Tem dois. Rapaziada, tô colocando mais ratoeira no chão ainda, hein? Um. Tem mais um, hein? Dois. Tranquilo. ó. Oh, um já era. Rapaziada, só tem mais um, hein? O que tá vindo mais? Oh meu Deus, e tem. Tem junto! Rapaz, vamos passar nunca essa parte aqui. Tem, tem de tétano? Hum. Não tem. Ah, oh, meu Deus, Jogo, você tá muito pilantra, tio. Hoje é dia de Natal mesmo, hein? Natal. Abre esse negócio! Você oh, Sebastião, pelo amor de um, Foi, foi, rapaz! Eu... Foi mesmo! Olha, da, da munição, munição do quê? De pistolinha! É. Ou oh, desculpador na porta? E aqui, aqui, aqui o que eu sabia? Oh meu Deus, Gel é verde, tio. Ai. Eu tô bem, eu tô bem, tô calmo Estou tranquilo, cadê esse lock? Cadê o lock? O quê? Ah, meu, ele colocou uma ratoeira ali no meio Ô, oh, descovador, para com isso, hein Sebastião, soca isso Arrebenta, não tem como Claro que não Ele tá com mais a... Ah, meu Deus, mais? Como que abre é esse negócio? Eu nem nunca vi Oh, descovoador! Edu. Sai, Edu! Ixi! Duas horas depois... Rapaziada, o Cabaninha já morreu outras vezes aqui, o que acontece? Tio? O cabelo tá sem seringa antitetânica E eu acho que tem que matar os Loki Ô oh, tio, peraí, hein? Oh, melhor, peraí, ó, oh, um já foi Rapaz, aí aguenta no peito Ele aguenta tiro de pistolador no peito O que que acontece? Agora começa a vir um monte de coisa Juntamente com esse discoador que mata O que que... A-S! Ah, Ó, oh, um tiro nele Vap Ei Beleza, pega 12, pega 12 Sai daí, tio Ô, ele roda ah. Sai daí, tio tá logo, cachoeira Rapaziada, é, o que aconteceu? O cara caiu? Não tô vendo nada Não Tô vendo só bife Ô, oh, meu, o cara tá aqui, Ó oh. pois é, acho que voltou, voltou o elevador mágico É isso mesmo? Não voltou nada Rapaziada, é, escutei barulho, hein O elevadorzinho tá aqui pois é, tinha que matar dois desses lock hein o jogo é pilantra, não quero saber, tem líquido, o quê? Ô oh, meu, ele já tá batendo aí. Rapaziada, eu acabei nem morrer uma, uma, umas quatro vezes aqui, hein? Vou falar a verdade pra você. Ele levou um pau, já me destruíram, colocaram no canto, arrebentaram, deram um socorro aí e tudo mais! God damn it! Stou calmo. Fuck. O que? Como é que é o negócio? mas foi preso dentro do elevador. Oh, meu Deus! Tem frost, Liga o frost que você vê. Rapaziada. Será que tem celular, tipo? Me parece uma sala benta, mas eu não vou ficar feliz. Por quê? Tipo, eu a pilantra, tio. Ó. Que que foi? O meu negócio... Oh, tinha munição explosiva, hein? O esqueceu. Mas ali era só pistolador, no momento. Não valeu pra nada, tranquilo. Vap, gel verde. Dentro aqui, nada, como sempre. Ah, eu não sei porque uns, um sebaxe abre mano. as gavetas, tio. Rapaziada, tem um gelzinho aqui, dois, hein. Ó, pai e filhinho. Estrogomilho de abacate, tamanho família hein? e tamanho filhinho. Beleza, rapaziada, tá rolando altas lasanhas aqui, hein, tio. Ó. E uma cervejinha ali, tudo profissional pro até Tá rolando até um... Um arroz tropeiro? Vamos comer, Sebastião. Você não aguenta correr, tio? Beleza. Rapaziada, coloquei duas munições completas. Não tenho o antitetânico. Mas vamos continuar. Tá de boa, tá rolando uma rebelião lá fora? Ó. I guess she's alright. What she after? Rapazi, os caras estão tá de passeio ali. De boa, passeando, hein? Enquanto o caverninha tá aqui tudo ferrado. Vamos ficar esperto aí. Rapaziada, continuando a história, ó. Vamos descer aqui, na, na moral. Você vai fazer barulho, não? Para de falar latinha, hein? pelo amor de Deus, hein? Ô latinha, pelo amor de Deus, hein? Você vai ficar me seguindo? Beleza. Rapaziada, corredor altamente sinistro, hein? Sem fim. Finalmente saímos lá fora forte. Oh, Ô, meu Deus, tava na hora, hein? Oh, os caras tá de relacionamento. Deixaram a caverninha para trás e todos foram curtir a vida. Oh, aí, tio. Leslie can go home, can take the train all the way home. No, Leslie, not today. You protect me? Paz, eles yes. estão de namorico! Oh, proteger ele? Não protege o Sebastião, né? Home, oh, chegar em casa vai ter surpresinha? Oh, ela curte. Oh, meu Deus, tem até bolinha, os caras estão apaixonados! Ô, oh, Jogo, peraí, e o Sebastian? Você não vai dar nada pra ele? Oh, meu Deus, era traição! Oh, peraí, Tia Zia. Já acabou o relacionamento? Isso aí, Sebastian, chega, chega na cena aí. Ah, meu Deus do céu. Você não entende. Você não sabe o que ele vai ser. Eu, eu. Eu vejo. Você não entende o que o está Pode tá Então, um... so tell me, what is he after? He's after Leslie. What? He needs to finish his science project. Don't patronize me. I have orders. I can't é... let him have this boy. Leslie is the only one he can. É, um México baixinho, velho. Ele é do mal Olha, tá tá pois tá, Rapaziada, eu... acho que era melhor ter chutado atirado no Loki.